Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, eu quero te mostrar uma casa maravilhosa Uma casa fantástica, mobiliada, decorada Gente, essa casa aí, sabe quando tu vai num shopping e fica deslumbrado com aquelas coisas nem sabe o que é, mas são lindas Então, é isso que tem nessa casa e eu quero te mostrar ela Vem comigo, você é meu convidado, minha convidada A conhecer detalhe por detalhe de uma casa maravilhosa, térrea Quatro suíte, 220 metros de área construída Começa aqui, gente, ó o detalhe, aqui a gente tem, ó, sensor, uh, fechadura por código, tá bom, gente? Porta com fechadura. Aqui a gente tem a entrada da casa, uma outra porta-janela, que seria da garagem aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Ó, aqui então, alto, tá, gente? Toda de concreto, com detalhe de madeira, tá? Cabe aqui tranquilamente dois carros aqui. Tranquilo, coberta, tá, gente? Ela tem vidro ali em cima e... Bem-vindo então a mais um vídeo maravilhoso, mais uma casa fantástica da coleção aqui imóveis de luxo aqui do nosso litoral. Acabei de entrar na casa, gente. Aqui então é o living dela, tá, gente? Maravilhoso esse living, muito espaço. lareira tá ali do lado, uma lareira ecológica. Olha só o pé direito dela, gente. Pé direito duplo tem essa casa, meu caro. Pé direito maravilhoso, 4 metros de altura. A sala, sala de jantar e espaço gourmet e cozinha totalmente integrados. Olha que linda, gente, ó. É uma casa, com certeza, fantástica, maravilhosa essa casa aqui. Eu quero te mostrar os detalhes dela. Então, aqui é o nosso living. Aqui cabe tranquilamente 2, 4, 6, 8 pessoas aqui. Ali atrás, gente, ó, é tijolo. É revestimento de tijolo. Deixa eu te mostrar. Olha só isso aqui. Isso aqui é tijolo reflatário, meu cara, olha só Sabe aquele tijolo que você bota dentro da churrasqueira? Aquele tijolo, só que ele tem um detalhe, ó Tem um detalhe viradinho, ó, se você consegue perceber Deu um, um astral pra, pra esse canto aqui, maravilhoso Aqui então tem um lustre, uma luminária multifocal Pra você ler um livro ali e tal, né? Aqui então o é um jardim de inverno, aqui nesse canto aqui Você pode abrir, jardinzinho de inverno Uh, é tudo aberto lá em cima, chove, tem as plantinhas ali para você estar tá cuidando. Aqui é nossa um cantinho alemão, vamos dizer assim, lareira aqui ecológica a, a álcool, tá bom, gente? Aqui a gente tem uma parede aqui, gente, ó, maravilhosa, uh, que foi toda ela feita um parador de fora a fora, colocar o quadro, cristaleira, em cima os metalon, tá, gente? Que mistura a arquitetura industrial com residencial, arquitetura contemporânea, né? Ar condicionado já tá Geladinho, só esperando o morador aqui para você colocar a revista. Gente, ó, olha, já deixaram até o guarda-chuva aqui. O dia que você vir, estiver chovendo, é só pegar o guarda-chuva e, e vir ver a casa, não tem problema, né? Olha só, gente, que linda essa casa! Linda demais. Olha esses quadradinhos aqui, gente, ó, ficou maravilhoso aqui. Então é a sala de jantar, nossa mesa de jantar aqui. Sofazinho que aproveita o mesmo móvel do canto alemão. Aqui tem mais quatro cadeiras. Aqui a gente tem um lugar para colocar. Então, as champanhe, tá gente? Ou um vinho, como você quiser. Aqui em cima é a cristaleira, ó. Vou te mostrar. Ah, aqui é o controle do ar-condicionado. Vamos até ligar, ó. tá funcionando, gente, ó. Vou botar aqui, ó. Temperatura. Funcionando o ar-condicionado, então. Aqui é nossa cristaleira, tá, gente? Uh, olha a vista que a gente tem daqui, hein? o Panorama que eu vou fazer pra você. Maravilhosa, né? Aqui é nossa cozinha. A ilha com a cozinha. Gente, tem uma pedra aqui que eu não sei nem o nome. Se você souber, olha que lindo isso aqui, ó. Parece que tá enferrujado. Ela <risos> é bem lisa, gente, ó. Parece que ela é escovada. Maravilhosa isso aqui. Aqui eu sei que é um cinza. Um cinza absoluto. Um fogão cooktop. Torre quente, forno e micro-ondas. Aqui é a nossa cozinha também, ó. Uma pedra cinza. Aqui já tem pra você botar a louça, separar a salada, que está tudo certinho. Uma torneira, gente, estilo cantor casual. Vamos ver aqui como é que ela sai aqui. Não, acho que essa não... Bom, acho que não sai. <risos> Ou até sai aqui, mas não tô conseguindo tirar. Deixa assim, pra você tirar. Você é dono se quebrar eu é né? <risos> gente, olha só. Pia de alumínio. O pessoal tá usando muito isso aqui agora, né? Por ser mais higiênico, não juntar fungo e tal, né? Uh, pé direito, alto tá até na cozinha, meu cara, olha só. Aqui já tem o exaustor, fogão, uma ilha com bastante espaço pra estar guardando as coisas aqui, gente, ó. Até pra colocar uma chopeira aqui, se você quiser, tem bastante espaço aqui, as gavetas, ó. Olha que bastante espaço pra você botar talher. Aqui, gente, olha só que legal, ó. A arquiteta aproveitou até aqui em cima o espaço, ó. Já tem massa, quer dizer, só tem massa, massa engorda não pode né? Ah, ah talvez seja integral. <risos> ai, ai, gente, vamos lá, vamos continuar. Aqui, então, a gente tem a churrasqueira com a pia, com a mesma pedra aqui, tá, gente? Eu vou descobrir o nome, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Aqui ela tem uma churrasqueira elétrica, só bota a carne aqui, a carne fica girando automática no foguinho ali. Mais um, aqui a gente tem também... Uma boca aqui, gente, ó, de fogão, né? Uma chapa já prontinho para você estar tá esquentando sua comida, né? Um top ali de uma boca. Uh, gente, olha só o detalhe aqui que interessante. Tem um balanço aqui nos fundo da cozinha, tá? E o pé direito dela aqui continua alto. E aqui em cima, viga aparente de concreto, vidro. E aqui tem um detalhe que você pode estar tá fechando aquelas cortinas ali, ó. Tem um sistema aqui tecnológico tecnológico manual, você pega isso aqui ó, pega esse ferrinho aqui, você pega ele e fecha lá o, lá em cima a cortina se quiser, uma parede verde, balanço, tem um pátio maravilhoso aqui nos fundos, deixa eu te mostrar ó, pátio que se você quiser colocar a piscina, tem espaço aqui também, mas agora eu quero te mostrar os dormitórios dessa casa que são maravilhosos, eu só te mostrar aqui a área de serviço antes, vem cá acabamos passando aqui, dá uma olhada aqui gente, ó. então aqui a é área de serviço, aqui é o armário dela, aqui a gente tem um armário, gente, ó, bem bacana, pra guardar bastante coisa, o junker fica escondidinho ali também, aqui é máquina de lavar, pia, mais armários, e aqui a gente tem um acesso pro pátio, gente, ó, ali onde vai a casinha do gás, tá bom? Uh, gente, essa casa tá à venda, ela tem uma condição de pagamento de até 50 meses para pagar, muito bom isso aí, essa condição, Olha só gente, aqui acessa É uma das partes que acessa os dormitórios ó. Deixa eu te mostrar Fechada assim, tá gente ó, Praticamente nem dá pra ver, nem dá pra notar aqui E você então abre aqui E você já tem acesso aos dormitórios Os dormitórios ficam todos desse lado aqui São quatro suítes, tá uh, Aqui é uma das suítes principais gente. Ó. Uma suíte de casal Olha que linda Olha essa cabeceira aqui gente ó. Maravilhosa Aqui a gente tem um, um painel de madeira com LED. Aqui é tinta amarela mesmo, parece um veludo, é uma tinta especial. Da, ela é da coral, se eu não me engano. Uh, olha só, gente, ó. Temos ripado aqui, temos um painel de televisão, a televisão no meio aqui e mais um ripadinho ali. Esse ripadinho aqui, gente, ó, tem um segredo aqui, meu caro. Vamos abrir aqui, ó. ó. Acabei de abrir ele. A gente dá acesso ao close, olha que maravilhoso. Com sensor de presença esse LED, olha o espelhão lá Olha que top para você se produzir aqui, não é maravilhoso? Olha só, tudo de metalon, MDF, espelho com LED aqui tem também Olha aqui gente, ó, fica o um espacinho quadradinho aqui, olha que top isso aqui gente Maravilhoso esse close aqui né, gostaram? Comenta aí o que vocês acharam desse close E aqui do lado gente, olha que lindo esse espelho meus caros. Olha que legal esse espelho, ele tem um formato assim, meio indefinido e tem LED na volta, cara, isso aqui parece uma capa de revista, vai dizer? Olha que maravilhoso, não é? Bonito demais. E esse, esse, esse azulinho aqui azul, cara, olha só que isso aqui, que top. Pô, lindo demais isso aqui. Os nichos ali, chuveiro estilo cascato, olha ali que legal. Legal aqueles nichos ali, gente, ó. Muito bacana esse banheiro aqui, ficou Lindo demais esse banheiro. Olha esse granito esculpido aqui, gente. Sabe que esse aqui eu não sei qual é. Granito mandolote. <risos> ah, é, a gente tá brincando. Se você sabe, comenta aí. Eu quero aprender contigo. Você é arquiteto, você é engenheiro, né? Você que trabalha no granito também. Olha só, acabamos sair da suíte principal. Agora nós vamos entrar em duas demi-suíte. Ou suíte americana. Que é um banheiro que serve para Dois quartos, tá bom, gente? Dois dormitórios Aqui duas camas de solteiro Um espelho maravilhoso aqui Mais um, um armáriozinho aqui Dá pra colocar a TV aqui, espera Dar a TV a cabo, tá ali, na internet, né? Aqui as aberturas são automatizadas Também, tudo rebaixamento em gesso O clima desse quarto aqui é maravilhoso não é, não tem uma luz forte, né? E olha esses guarda-roupa aqui, gente Olha que diferente isso aqui, meu cara Pode dizer que não é diferente Olha só Olha que top muito espaço, telinha, ó. Muito bacana esse quarto aqui. Então a gente acabou de visitar o, o, a segunda suíte. Aqui o banheiro DEMI suíte, gente, ó. Olha que legal. Parece violetinha à vista, né? Parece que dá um modo retrô assim, né? E agora o pessoal tá fazendo os, os, os box de vidro sem aquele ferro no meio. Isso deixa mais clean, olha só. O perfil vai até em cima e vai até embaixo. Bacana isso aqui, né? E aqui atrás de mim, gente, ó. A gente tem, então, as cubas que servem para esses dois dormitórios. Temos duas cubas aqui, esculpidas também, diretamente na pedra. Armários aqui, os gravetões aqui, ó. Bem espaçosos. Espelhos. Olha que legal isso aqui, gente. Muito linda essa casa. Detalhe foi surpreendente, gente. Aqui, por exemplo, eu posso fechar aqui, ó. Aí eu posso usar todo o banheiro. Ou eu posso só tomar banho e fechar isso aqui e a outra pessoa usa aqui atrás de minha pia. Isso aqui na minha cidade é suíte americana Aqui, gente, acessando O outro dormitório, outra suíte Já é uma cama de casal né? Ali já tem também espera Para televisão e internet Aqui tem um espelho diferenciado Gente, olha só esse espelho Diferente, né? Ele deixa até as pessoas um pouquinho mais gordinhas Aqui, gente, tem Um negócio para você pendurar os bonés Aliás, se você quiser Um boné da A4 Imóveis Nós vamos fazer um sorteio e nós vamos mandar para o seu endereço, tá bom? Aliás, nós vamos sortear 5 bonés, né? Uh, qual é o critério para você então participar? Uh, mandar um print no direct no Instagram, que está seguindo no canal, e seguir no Instagram. A gente vai fazer um sorteio ao vivo para todo mundo, tá bom? Uh, olha só, gente. Aqui então, uma cama de casal é uma cama de casal. Aqui temos um armáriozinho, lindo, maravilhoso aqui para você estar tá guardando o celular, carregando ali. Aqui o guarda-roupa é diferente, olha só. Mas, olha só, o que é isso aqui, cara? Umas gavetas, cara, Uns um gavetão, ó Dá pra encher de meio aqui, ó, não tem como perder Aí aqui também mais armários Controle do ar-condicionado Aqui também mais armários E vamos acessar agora, gente, a última suíte Então, antes disso, deixa eu te mostrar o lavabo Olha só que legal esse lavabo Diferente, né? Isso aqui, gente, ó, não é madeira, tá? Isso aqui é um mármore. Olha que louco. E olha só o detalhe. Ele abre, gente. Olha só que top. Na verdade, isso aqui é uma madeira, cara. Olha que louco isso aqui. Isso aqui é um quarto branco, uma torneira de ouro rosé Não é de ouro, né? É só a cor. Uh, aqui um, um, um espelho redondinho. Olha só que top. Olha o lustre aqui, diferente, gente, ó. O lustre ilumina pra cima, né? Uh, aqui nós temos mais uma folhinha de decoração E esse é o lavabo da sua casa, da casa que pode ser sua E aqui então acessando a última suíte, gente, então Bem-vindo então à suíte que é a sua suíte Aqui nós temos também um espelho maravilhoso, diferenciado Uma cuba esculpida no granito também, gente Bem diferenciado Olha só que detalhe isso aqui, gente Muito bacana isso aqui, e aqui, meus caros, ó, nós temos o banheiro, então, com um perfil todo ele em volta, sem no meio, com os detalhezinhos preto, chuveiro, estilo cascata, nicho iluminado, olha que top isso aqui, gente. Linda demais, o cheirinho tá maravilhoso aqui, o cheirinho de novo, gente, de casa nova. Aqui, então, uma cama, mais uma cama de casal, uma cama estilo retrô, pode ser a cama do vovô, da vovó, né? <risos> ou da titia Aqui mais um lugarzinho pra botar o notebook Pra poder se, pin... se pintar, não, né? Se produzir as mulheres aqui, né? Olha só que cantinho maravilhoso aqui E aqui, gente, ó. opa Aqui nós temos umas folhinhas Que são de verdade, olha só que bacana Olha só que essa cama aqui, gente Ela é bem baixa Pra ter uma ideia, é da altura do joelho, né? Bem diferente, né? Aqui guarda-roupa, um, dois, três, quatro portas Deixa eu te mostrar aí Dentro do guarda-roupa Cabideiro, embaixo da gaveta. E aqui deve ser a mesma coisa, ó. Não, só espaço para guardar roupa mesmo. Uh, gente, a casa tá à venda. Ela tem uma condição de 50 meses para pagar. Ó, atravessamos todos os quartos aqui, gente. Ó. Se você tem interesse, chama aí, vem ver essa casa. Ela tá com um ótimo preço, condição especial de pagamento. Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Eu te agradeço de coração, Deus te abençoe Te dê saúde, sucesso e paz Eu vou indo lá, né? que Deus te prospere Que você possa comprar imóvel dos seus sonhos E eu posso te ajudar, tá bom gente? Até o próximo vídeo, tchau, até mais